Cássia Regina Pereira da Silva. Thalita Valadares de Lavô. Olá, aqui é o deputado Fábio Félix. No dia 5 de novembro de 2019, começamos os trabalhos da CPI do Feminicídio. De lá pra cá, tivemos diversas atividades. Oitivas com secretários do governo, pesquisadoras e ativistas, diligências em delegacias, centros de acolhimento, entre outras. Prevista para durar 12 meses, a comissão teve seus trabalhos interrompidos entre março e outubro de 2020 por conta da pandemia. Segundo o governo do Distrito Federal, no período, houve diminuição nos índices de violência doméstica. Quando o caso chegou à polícia militar, o grupo de prevenção à violência doméstica descobriu que a mulher que pediu ajuda na agência bancária estava em cárcere privado, proibida de sair de casa pelo marido. Como que acontece com a maioria das vítimas, aquela não era a primeira vez ela pedia ajuda. Muitas meninas e mulheres se viram convivendo 24 horas com seus agressores e tiveram mais dificuldade ainda em denunciar e romper com o ciclo da violência. A situação ainda preocupa, já que 17 mulheres perderam a vida em 2020 por conta do machismo. E como combatê-lo? Acreditamos que o acolhimento e o fortalecimento das vítimas é o primeiro passo. Por isso, visitamos 16 serviços que atuam no atendimento às vítimas, nas áreas de saúde, assistência social e segurança pública. Também tivemos a oportunidade de ouvir o testemunho de familiares de três vítimas de feminicídio em 2019. Isso nos mostrou o quanto dói o vazio de uma vida perdida para o machismo. No período, foram perdidas 33 vidas de mulheres e 75 crianças e adolescentes tornaram-se órfãos. E toda essa tragédia em um país que, pouco depois, entraria numa pandemia. Vazio aportou empregos e fragilizou ainda mais os vulneráveis. Descobrimos também que são frágeis o orçamento e a estrutura da Secretaria da Mulher do DF, que só foi estruturada depois de um ano de sua criação, sendo essa uma das primeiras reivindicações da CPI. Nas diligências, encontramos servidores capacitados, mas carentes de uma gestão qualificada. Faltam profissionais nas equipes multidisciplinares e acompanhamento das famílias após o feminicídio. E quais são os próximos passos para entregarmos um relatório construtivo na defesa da vida das mulheres no Distrito Federal? Ainda este mês, vamos realizar nova audiência pública para tratar da assistência a familiares de vítimas de feminicídio. Em seguida, teremos uma reunião de apresentação destes resultados e votação do relatório final da CPI. A gente vai trazer mais novidades dessa relatoria participativa que tem sido construída há muitas mãos.